Então, vamos falar de formatação de números reais na saída do Fortran. Toda formatação que a gente for fazer, nós vamos ter que fazer a seguinte coisa, né? nós vamos ter que pegar, abrir aspas simples ou duplas, tanto faz no Fortran, abrir parênteses né? e, e, e aí colocar dentro, dessa, dentro dos parênteses as formatações que a gente quer para cada elemento de saída que a gente tiver no nosso comando write. Então, para os reais, né, o que indica que eu vou imprimir um real é um f, e ele pode ser precedido de um n e tem que ser sucedido de um x.y. O que, que são esse n, x e y? n é o número de argumentos do tipo real que você quer imprimir. Então, se você quer imprimir só um, n igual a 1, ou se você não colocar nada na frente, né, o, Portran, o compilador de Fortran já vai Assumir que você está querendo imprimir um só. Se você quiser imprimir dois reais com a mesma formatação, você vai colocar dois aqui, três e assim por diante. X é o número total de caracteres do, do que você quer na saída para esse número real, ok? Lembra que é, se você imprime um número positivo no Fortran, não tem sinal de mais. Se você imprime um número negativo, tem. Então, quando você contar o número de caracteres totais do seu, do, seu, do seu número, não esqueça de separar pelo menos um a mais ali para o sinal, ok? E contar o ponto decimal também. X, então, é o número total de caracteres do número de saída, e Y é a quantidade de dígitos na parte decimal do número. A gente vai ver um exemplo que talvez fique um pouco mais claro para vocês. Então, eu fiz um programinha simples aqui, onde eu inicializo uma variável chamada 1 terço, que na verdade é menos 1 terço, mas eu chamei de 1 terço só para não ficar muito longa, e chamei uma variável π, que é 4 vezes arco tangente de 1. Okay? E vou então, ler, vou então rodar esse programa, vocês vão ver como é que sai, a, sem formatação, a variável 1 terço. Quando eu aperto Run, ele compila, e a saída de 1 um terço né, é menos etc. Digamos que você não quisesse esse monte de 3 aqui, né? Tivesse, quisesse só daqui, só desse, desse último dígito aqui em diante. Porque basicamente você não quer todos esses dígitos, todos esses caracteres aqui. Okay? Então como é, que, como é que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer a saída com formatação. A saída com formatação, eu vou ter 10 caracteres no total, 5 caracteres para a parte decimal. Então, 5 vai ser o meu Y. Tá? Desculpa. 5 vai ser uh, 5 vai ser o meu vai ser o meu Y, exatamente. 5 vai ser o meu Y. Tá? Então, aqui, né, eu vou pegar esse comando aqui, write, quantos caracteres no total tem? 10. E quantos caracteres na parte decimal tem? 5. OK? Então quer dizer que vai ter 10 caracteres, vai ser menos 0.333333. OK? Então vamos ver como é que fica, como é que fica o meu programa quando eu rodo desse jeito. Vou rodar. Nota que né, ele pegou 10 caracteres no total. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 para a parte decimal, 6 para o ponto, 7 para o zero, 8 para o sinal, 9 e 10 aqui. Tá? Então, quando a gente... Nota que aqui ele deu um espacinho no primeiro, quando eu imprimi sem formatação. Né? Quando a gente usa o comando write, ele não dá esse espacinho aqui. Esse cara aqui conta como caractere para o total. Ok? Vamos em frente. E se eu quisesse agora colocar 20 caracteres no total e 10 para a parte decimal? Né? Eu posso querer imprimir pi com bastante caracteres. Ok? Eu posso simplesmente pegar aqui e escrever né? F20.10. Se eu rodo meu programa... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres, ponto, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok? Então ele está, na verdade, dando espacinho sim. Okay? Tá? E se eu quiser agora, então, colocar os dois números. X é os dois números, 1 terço e pi na minha saída. Eu vou pegar e colocar desse jeito aqui. Vou descomentar essa linha aqui. Dois caracteres com 20... Dois, desculpa, dois números do tipo real, com 20 caracteres no total e 10 caracteres para casa decimal. Okay? E são os meus números 1 terço e pi. E aí eu posso dar simplesmente um run aqui. E a gente vê que a saída aqui agora, né, ele me dá os dois números com a separação. Porque essa separação grande é porque eles têm 20 caracteres tá, no total. Se eu, quisesse, se eu quisesse menos, eu posso talvez diminuir 5 caracteres no, no total. Então, eu vou, fa vou fazer dois F15.10. E rodar o meu programa de novo. Nota que a é saída agora, né? A separação entre o 1 terço e o meu pi é bem menor do que antes. Ok? Mas e se eu quisesse usar formatações diferentes para cada um deles? Bom, eu venho aqui, na, eu venho aqui no meu código-fonte e, olha, eu tenho dois reais para imprimir. Mas eu quero formatações diferentes para cada um. Então, vamos dizer que eu quisesse para 1 terço, a mesma formatação dessa linha, e para o π, a formatação que está agora, 15.10. Eu simplesmente pego aqui e escrevo a formatação do primeiro, f, f10.5, f15.10. Então, 1 terço vai ser escrito com 10 caracteres e 5 deles na casa decimal, e vai ser escrito com 15 caracteres no total e 10 deles para a parte decimal. Quando eu rodo aqui, então, o meu programa, ele me dá. Olha aqui que beleza. Tá? Então, tá aqui. Beleza? Então, na próxima videoaula, a gente vai ver como é que a gente faz a formatação de números inteiros no, no Fortran.